Fecham aqui, desmontam as vossas traps. Dá com a Mage ou não? Dá, dá, dá. Critical ah. fail. Vocês vêm, tipo, <risos> O Brain conjura a Mage Se abre assim os dedos todos e tipo manda uma chapada no jurado e que é tudo para <risos> o Pronto. A Mage faz assim um ok com o <risos> caminho livre. Vocês começam a subir e tu dás por ti, estás numa das vielas das docas. E vocês conseguiram sair safe and sound dos túneis. Pai, yeah. então basicamente a gente. Vamos ter aqui com a. arte O Sun lança tipo o Drocky assim para cima da mesa, o gajo todo inconsciente, todo partido. Eu pego nos diários, dou-lhe. Ok, está aqui. Eventualmente devíamos falar sobre o Dimogorgon, ok? surpreenderam tenho a dizer. It's all thanks to these majestic sausages right here. E falo de, também com, com o meu colega Grazilax nos disse que havia face no palácio. Portanto, cuidado com o rei ou com os conselheiros do rei se houver alguém a comportar-se de forma estranha. De facto, o rei anda-se a comportar de maneira um bocado esquisita. Houve uma do que do nada se tornou conselheira-chefe dele. E ele parece que só ouve ela. Ela tenta afastar quem se aproxima do rei. Um... Suss. Okay. Sus. Suss, suss. Advisor, is sus. Malta, isto abissou-me muito a mal. Devíamos confirmar e passar ao pé tanto do rei, se a gente conseguisse ir dessa gaija ver o que é que se andai a passar, caso tantos o uma Gorgon já está bem infiltrado aqui dentro e isto vai virar caos rapidamente. Mas ok, pronto, isso é um problema para depois conseguirmos uma audiência com o rei, fixo. Vou ver o que consigo, mas em princípio podem estar tranquilos que vamos conseguir isso. Ok. okay. Então, e mais, para além disto tudo. Depois entrega as cenas do guarda corrupto okay. e as provas. Ela passa se ele naquela merda chapa com aquilo ao chão, traga-me o Gorlac, já! <risos> ele Estava vai ser morto. É assim, são os leis. Eu peço papel depois depois que forem dentro do de um mato ou uma coisa assim para utilizar no para de <risos> E depois dela acho que não temos mais nada isso? É pá, se ela tiver as tais recompensas, fixe, senão não, deixa. temos deixa. de ir com claro, outros lados. Claro. claro. a minha, a minha pela manhã temos aqui isso. Entretanto, vocês pensam um basqueteiro de craças e vêm quatro guardas a arrastar para o chão o guardalo que para os pés. Mas, mas, mas. Levanto. Tipo, vocês veem o gajo tipo, a gritar. Até que ouvem pock. E o gajo cala-se. Gajo estes é gajos são. são brutal, foda-se. São ruthless, completamente. Esquecem então. E amanhã falamos. Então vocês chegam aqui, o Stone Speaker vem-vos receber. Vocês sentam-se ali, os, os três num banco, que aquilo é para espaçoso. Uma coisa que vocês acham interessante é que ele senta-se à mesa convosco, como se fosse ou igual. Well, well, well, dear chap. E eu explico-lhe tipo, aquilo que encontramos lá dos cultistas, porque é que eles foram targeted e porque é que o outro ficou com duas cabeças e enlouqueceu E dou-lhes as estatuetas e explico, pá, não sei se é quão perigoso aquilo é. Não sei se é seguro aquilo partir-se ou não, como de eles para eles descobrirem e fazerem o que acharem melhor, mas para terem cuidado, ele... pronto. Isto é muito grave e acho que estamos todos a entrar em tempos muito perigosos. Grave? Grave é o meu licor, tá a acabar-se, isso é que é grave, vai ter que se levantar <risos> <risos> Ele chama lá o outro aprendiz dele, traz Stone Liquor para os nossos... Amigos, e podes levar estes itens? Este que está partido, vamos trabalhar nisto para ver se amanhã de manhã já temos o nosso Meeting. camarada Doron de volta. <risos> ya, <Yeah>, olha, peraí, <Carai, risos> antes, <risos> antes só de ir embora, eu tenho aqui um colega que é muito expert nisso. Puxado os dedos, bem barquinho, cuspo para as mãos, Mandy. BAM. É isso como a tentativa melhor que tu tens para tentar ajudar. Estou muito agradecido por mais uma tentativa de ajudar, mas desta vez, infelizmente, parece-me que não é poderosa o suficiente. Muito agradecido na mesma. Ele serve-vos -se um bocadinho de licor, não é Um bocadinho. Tipo, os copos dele são merdas gigantescas. Cuidado, isto é um bocadinho forte. Ah, é nossa! O Brian é um... bebe aquela merda de um trago. <risos> e sente se aquilo a arder. Mas depois é como se te regenerasse o dás, tipo, ao fim de um dia eu é cansado de ter andado a porrada e tudo. E aquilo dá-te 5 temporários hit points. Mel. Só vamos todos bem um shot. <risos> Bora. Vocês tá a conseguir a FIFA. Tumba. Vocês <risos> veem o Sun olhar para o lado. Carra com as duas patas, assim, o caneco. No fim até erró-te. Oh, tipo... na direção da vela. Tenta lá uma ah, é, vela acho. em cima de coisas e fazes isso e sai tipo assim uma labareda. Vejo isso e eu ponho uma pinga e eu não vou assim à bruta. A Karen ah. me mete só tipo o bico assim oh. na ponta da Pois claro, então eu não sou pá. E aquilo sabe-te bem, aquilo de facto tem um bom sabor. É um bocadinho agreste, arde, mas, mas tem um bom sabor. Penso que vos devo compensar. Era mesmo isso que eu ia pedir, eu ia pedir, perguntar se vocês por acaso têm um cinto que me, que me emprestem. Sinto. Yeah, Sinto yeah. muito, mas eu acho que não. Uau! Uau! Eu já reparei que aquela pequenina acostumada a convosco e esta, este corvo não conseguem ver no escuro. Então nós temos um género de óculos que permitem que tenham visão no escuro permanente. Isso também era muito útil, sim, concordo. Era muito okay. útil mesmo. Olha, eu agora. <risos> Epá, e basicamente depois disto de tudo, o Brian levanta-se e diz alto. to E o Brian erga a caneca e bebe o resto. Faz um brinde e vai-se embora. Estás a ver, e manda a caneca assim por cima da cabeça. See you, bitches! Ao o gajo, assim a dar a cabeça e a dizer assim estes pequeninos são muito engraçados. <risos> Vocês vão descansar. No hotel de manhã aparece o Skriss. O Skrillex. Eu recebi a mensagem do O Brian controla-se o weapon a responder: yes. E. Foi sentado. Ele disse: no less. I shall take care of the package. <laughs> Gratitude. <laughs> <laughs> o Brian nem diz, nem diz thanks que é para, na, para não meter o som S. <laughs> S estás a ver as palavras? <laughs> Gratitude. E vai ser o. Ele diz: <laughs> thank you. Eu meto os goggles, só mesmo para <risos> ficar. <risos> eu como o gordo está aqui debaixo. Yes. this a jump for you? <risos> yes! <risos> o gajo tem chateado, agarra no ovo. Ele vai, tipo, enfiar-se no quarto. Faz ele bem, o Duncan, o Ezaka, a Karin, a Gillian, essa gente vai toda com ele. E vai toda a gente lá, coisa? Ok.